Tem que jogar aqui agora, mano Caramba, mano, o guerreiro aqui foi corajoso, hein, mano Ele pegou caçadinha em cima de Talon, mano Ou foi o contrário, acho que foi o contrário, né Fudeu, e eu tomei o um Mordekaiser na boca Nossa, fudeu, galera, esse jogo aqui Eu só não jogo ele, mano O Guinar Mizaralho, Mordekaiser Mizaralho O Talon também, e fudeu esse jogo aqui, viu Pode dar win na derrota aí, tá Fudeu, rapaziada Qual a chance eu tomar um leite invade aqui? Flash por Prime, Marquinhos, bora, bora, certeza, Japa 100%, papai, Flash, já tem Prime aqui, certeza Mas tá tryhard, né, mano Focado no sonho aí mas já vem deslizando aí, meu príncipe. Vem no seu momento, beleza? Vem sem medo de ser feliz aí, papai. Pô, eu preciso urgente conseguir dar uma kill pro caçadinho só pra aliviar pra ele, mano. Vou lançar a brabinha pra ele ali. Mordekaiser lá em cima e o talon tá miado, mano. Com certeza esse talon tá vindo o bot, hein. Ou só deu, só deu B, né? Olha onde eu tô, galera. Bora. Ah, qual é, mano? O que pegado, velho. Nossa, o dano! Ai, meu Deus! é mãe, todo mundo! Eu revelo ele pra nós, eu revelo ele pra nós. Eu tenho um fur pra dar nele. Bora, bora que é nóis, bora que é nóis, família. Já apertei R aqui, o um TZ por Prime. Olha ah! ah, o ah, ah, ah. tanto que ruxar a bota no feed é gostoso, mano. Só sente, galera. Só sente o ruxo de bota. Flash por Prime, Marquinha? É sério negócio? Aqui, negócio. Já buscando a killzinha da melhor forma aí. Vem no seu momento aí, Negócio. Tem isso aqui arriscado, hein, mano. Mas lá vou eu, velho. Você sabia que eu tava aqui, não sabia, mano. Morre esse pá. O top deles me É. Morre, batou, Lulu. Pega aqui o Lulu, pega Lulu. Pega aqui o Lulu. Boa. Valeu, Lulu. Obrigado por pegar a kill, mano. Flash igual o Prime aqui, noi. Pera aí. Calma. Ulto 1, 2, 3 e apertei R. Nossa! Pega! Pega, safado! Valeu, fiz jazz aí, mano. Obrigadão pelo seu primezinho. Seja bem-vindo aí, meu querido. Mano, minha voz tá indo embora, galera. Vocês estão percebendo? Olha aqui. O menino fala demais, velho. Ela só fica falando, ó. Olha a voz, mano. Foi embora, velho. Deixa eu te dar uma... Calma. Ei! O... Eps! Opa Nossa, peraí, vou ter que ficar um pouquinho quietinho aqui, galera Vou ficar quietinho Mas eu não consigo ficar quieto, parece, mano. olha lá, eu já tô falando, né? Por que que eu não paro de falar nunca? Para de falar, menino Parei. Quem falou lá, galera? O flashzinho por Prime Nossa, lançamos uma braba nossa, eu fiquei muito rápido do nada. Ai, minha câmera travou. Ai, mano, mais um tá ataque pai. Boa. Nice, rapaziada. Mano, que benção, hein, mano. Eu tô com essa botlane forte, velho. Esse aqui é uma benção, ó, mano. Botlane de cena e Sona ganhando, mano. Esse aqui não é todo dia, não, tá? Valeu pelo apoio aí, papai. Ah, nem fudendo, velho. Mano, cadê o cara que eu dei fur, mano? Por que, que o cara que eu dei fur não tomou fur? Olha o jeito que eu dei fur nele. Zonas. Boa. Ai, se desce pra mamar Trolei, essa luta acho que foi my bad Podia só deixar o cara morrer e ter dado B, tá ligado? Time com Talon igual a Win Exatamente, Win, é igual É igual eu tô falando aí já uns dias na solo kill, né, mano? Time que tem Talon ganha Tô aqui, mano, deixa eu ver Posso dar um R bem louco aqui, ó Só não sei se vai ter dano, ainda mais que essa Lulu do lado, né, mano? Será que ele mata? Por que que o cara foi e voltou e não matou o cara de uma vez, mano? Ai, mas não entendi a Irelia agora não, mano Acho que a Irelia quis fazer bonitinho a play aí, mas... Porra, pegado Foi fazer bonitinho e não matou o cara ali Nice O nome da música, quem que faz a boa pra nós? Ai, meu Deus! Pera, Zé Não atravessa, não? Não! Pegado! Nossa, é mesmo, mano. A Sona tá um tempão off. Agora que eu fui perceber, velho. Ah, esse cobaram ainda. Nossa, a Sona tá off mó cota. Agora que eu fui ver. Por isso que tá embaçado, mano. Ela caiu. Então, pior que eu nem vi a hora que caiu, mano. Eu fui ver agora. Volta aí, Sona. Na moral, para de graça aí, pai. Pode voltar, papai. Parou de graça. Ping do Rock Connect. Marquinho, peguei sua mania de fazer o biquinho. Agora eu não consigo parar de fazer. Toda hora eu fico fazendo a carinha de debochado. Não, nem fudendo que toda hora. você tá falando nessa carinha aqui essa aqui eu mato esse cara mano se eu tá a cabeça dele não sei mas eu vou tentar é, eu vou flashar, velho Eu vou dar um jeito de levar o dano da ult no Zé. é Pô, Pior que se essa só não tivesse no jogo, era free PDL, tá, mano? Era o free do free Oh, voltou E aí, o sonho vive real, mano? Voltou, voltou Tá, os caras tem dois dragão, pegaram um barão, tá tudo bem Ai, que vontade de apertar R aqui, mano eu não sei se dá pra matar esse cara, mas dá pra tentar ah, eu ia usar as zonas pra ele não conseguir hiltar, mano. Ó, ah, oh, calma, tem um talo aqui de lado, tem que tomar cuidado com ele. Calma. Ai, velho, não consegui tirar o balão, não consegui tirar o baixinho. Cadê eu? Oh. Olha o tanto que esse cara vai tancar, mano. Oh. Olha o sonho, galera. Só quem confia manda a rosinha pelo amor de Deus. Quem confia na vitória manda a rosinha. Eu vou ganhar essa porra aqui. Foda-se. Foda-se. Sonia. Ó. Oh! Sonia. Ó. Oh! Só quem confirma da Rosinha, galera, pelo amor de Deus, ela vai ganhar esse aqui ainda, mano. Vai ser difícil, vai dar pra dar né? É, galera, naquela sua época de escola lá, tá? Sim, 2015, você no seu ensino médio, <risos> cabulando aula pra fazer o quê? Nem fala, eu, sabe, eu sei o que, que você tava fazendo, sim. Tava cabulando aula pra... Não vou falar pra não comprometer, mas... E se você não tivesse tomado essa decisão? E se você tivesse focado nos estudos, né? O que será que você estaria fazendo nesse exato momento? Jogar LOL? Fumar baconha? Ah, mas era o que eu... Peraí, papai. Mas era o que eu pretendia dizer mesmo, né? Aê, mano, é isso, uma killzinha outra Nós vai respirando, é só ninguém morrer lá em cima, mano Só sai, papai, só sai Só sai que tá lindo, mano 20 segundinhos pro bagulho nascer E aí, galera, abraço do maneco ou morela, hein, mano? Que dúvida da porra eu tô aqui agora, tá? Acho que a gente vai ter que guivar alguma coisa ou outra Galera, eu fechei abraço do maneco por um motivo, mano Depois eu posso vender o lacre e pegar o bagulhozinho do corta-cura, tá ligado? O um abraço do maneco ele vai me deixar mais forte do que o morela Essa foi minha decisão, saca? Mas agora se os caras curar, aí fudeu pra mim. Nice! Uh! Mano, nós tem que fazer Baron, véi. Será que é a boa, galera? É hype isso aqui? Tem que fazer algo, mano. Tem que fazer algo. Aí eu tenho o ulti flash, galera. Ulti flash na melhor team fight do jogo. Eu preciso da sua rosinha pra conseguir fazer isso aqui dar certo. Manda a rosinha imediatamente, por favor, chat. Manda a rosinha imediatamente. <música> Coitado do Mordecais, né, mano? Tá todo mundo aqui esperando ele. Toma esse Fer aí, GG, galera. Acabou o jogo. Falei que nós ia ganhar essa boa se a Sona voltasse, mano. Ela voltou. Obrigado você aí que fez participação disso aí. Torceu. Ou você até mesmo que foi hater e tentou nos... Ah! Nos desmotivar, mas... Sempre acreditamos, beleza? A gente sempre tava acreditando em prol da vitória, galera. Ainda dá pra dar GG, não, família? Acho que eu ziquei, mano. Acho que eu ziquei, meus campeão. Meus municípios Eu tenho essa responsa em mãos, mano Eu paro o B deles, eu não posso morrer, tá ligado? Eu só paro o B deles aí é. Principalmente do Talon, acho que o do Talon é o melhor Galera Talon Oi Pega, esse aqui é o pega safado Latino, rosnando, continua galera Continua aí no mid aí Nice ult do cara, mano, olha a ult da Sona Galera, olha a Sona, mano Falando que ela ia, pô, essa Soninha é insana Mano, que delícia galera GG rapaziada, pelo amor de Deus Ganhamos essa porra Eu ainda, falei que nós ganhava Se a Sona voltasse, mano Maravilha Galera, aí ó A vitória veio, né Pô, jogamos legalzinho isso aqui, nós não merecia perder Nem fudendo and I'm so sorry I was taking All my friends is I'm saying and I'm praying this money ain't gonna to fact Heard that you want that bitch up and he So the shit in ain't playing cause And